Quero-te mostrar como a Alibaba está estupidamente barata, ok? Esta empresa do comércio online que tem crescimentos absolutamente fantásticos, eu pessoalmente acho mesmo que está nos seus pontos mais baratos de sempre, é uma empresa que cresce a dois dígitos em todos os seus segmentos, é uma empresa absolutamente extraordinária, com um balanço extraordinário, com oportunidades para o futuro absolutamente extraordinárias, e ainda assim a única coisa que não está extraordinária é o preço da ação.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 A Alibaba reportou recentemente os resultados que terminaram no, para o trimestre, que terminou em março, que okay? apresenta os resultados a 13 de maio, neste, neste relatório que começa de forma tão pomposa com todas as suas marcas mais eh, icónicas, aqui desde a Apple Fresh, a AliExpress, Alibaba, etc, etc. Mas antes de irmos aqui, quero-te mostrar os resultados que uh, a empresa anunciou para o trimestre, o, é o quarto trimestre, eles consideram o quarto trimestre, o que termina aqui em março, e também os resultados que acabam para o, o ano fiscal de 2021, ok? E temos aqui uma mensagem inicial do chefe executivo a dizer que a Alibaba uma vez mais está a atingir recordes atrás de recordes, superou agora um bilhão, ok? Um bilhão com B de consumidores ativos numa base anual em todos os seus segmentos, em todo o ecossistema da Alibaba, ok? O Gross Merchandise Value, que é o, o valor aqui de todos os consumidores nas plataformas online de e-commerce na, na, na Alibaba, supera 1.2 trilhões de dólares, absolutamente fantástico. A empresa está exposta ao crescimento da China, principalmente na parte da digitalização e do comércio online. Okay. Tenho aqui a dizer que as receitas anuais uh, subiram 32%, absolutamente extraordinário, isto excluindo a consolidação da Sanart, que vamos ver mais à frente o que é, que é esta Sanart, e, e vão continuar a investir fortemente em todo o seu crescimento, em todos os níveis que já se esperam da empresa. Receitas a subir 64%, Faça o mesmo período do ano passado para o trimestre terminado a 31 de março, se excluirmos a Sanar de 40% ano após ano, o número de consumidores de ativos anuais aumentar de 32 milhões para os 811 milhões de utilizadores, utilizadores de ativos mensalmente mobile, ou seja, no telemóvel. A, su a superar os 925 milhões, absolutamente extraordinário, e depois aqui uns prejuízos, isto sempre assim, o primeiro prejuízo de, em termos operacionais em muito tempo para a empresa, eh, devido a, exclusivamente aqui à, à multa que lhes foi passada, pela, pela anti, é uma chamada anti-monopoly fine, que foi uma multa passada pelo governo chinês, pelos reguladores eh, chineses, eh, por práticas anti-monopolistas, ok? E excluindo esta, excluindo esta multa, na verdade teríamos um aumento dos lucros operacionais de 48%, face ao bom período do ano passado, ok? Mas mesmo assim é preciso incluir este, este prejuízo, mas é um, um evento isolado no tempo e uh, houve aqui prejuízos uh, para o trimestre. Qualquer das formas isso impactou, claro está, o lucro líquido, mas se não fosse esse evento teria crescido 18% face ao período do ano passado. E a mesma situação se vê nos lucros por ação a crescer 12% face ao ano anterior. Mesmo quando consideramos o ano fiscal terminado em 31 de março, ou seja, 12 meses de resultados, anteriormente vimos 3 meses, agora são 12 meses de resultados, nós vemos que as receitas subiram 41% year over year, ou seja, faça um período do ano anterior, ou 32%, excluindo a parte do Sanart. Consumidor de ativos anuais a superar 1 bilhão, absolutamente. É extraordinário, e mesmo nos marketplaces de chineses da Alibaba, a superar os 800 milhões de utilizadores uh, ativos uh, anualmente, números que uh, absolutamente extraordinários e que superam de largo os números da Amazon, que eu diria que é talvez a uh, concorrente de, ocidental da, um, da Alibaba, assim, a concorrente número um ocidental da Alibaba utilizador de ativos mensais mobile a chegar aos 925 milhões, por isso tudo ótimo nesta perspectiva e o ecossistema da Alibaba também a é crescer a todos os níveis, só o, o, a parte internacional da AliExpress e da Lazada uh, a servir mais de 240 milhões de pessoas, ok? Mas mesmo na China todos, o, todos os segmentos que a Alibaba tem que servem as pessoas na China, 891 milhões de consumidores servidos numa base anual, ok? Podes ver depois os detalhes aqui são crescimentos de dois dígitos em todos os níveis, é absolutamente fantástico. E mesmo quando vemos segmentos mais específicos como o do retalho de luxo, vemos mais de 200 marcas agora na a serem vendidas aqui, incluindo Cartier, Farfetch, Gucci, etc, etc. A aplicação da Taobao é agora a número 1 um em termos de comércio social, só a parte de live streaming, de fazer diretos para vender, o live streaming é muito importante para o marketing online, aqui na China aqui na Alibaba a, a, a ter grandes, grandes crescimentos e a chegar aos 500 bilhões de renminbi, ou 76 bilhões de dólares. Números impressionantes. As lojas de, de produtos frescos, a chamada Fresh Hypo, também uh, a, a crescer a bom ritmo. O ano passado, tinham 202 por esta altura, agora 257 lojas em uh, centros urbanos que eles consideram Tier 1 e Tier 2. Por isso, centros urbanos com muitas, muitas pessoas. E estamos a falar na China, o que representa realmente muitas, muitas pessoas. O Centro de Logística da Cainiao uh, a representar agora cerca de 5% do total das receitas e a subir 68% year over year, ok? É, é fenomenal o crescimento da, deste segmento de logística, onde há robozinhos a levar encomendas de um lado para o outro. It's ongoing. Tianya Network, Alibaba's logistics arm, processed 1.88 billion packages in last 11-11. In China, Tianya has more than 30.8 warehouses like this one. In all, they cover over 1.7 million square meters, equal to 250 football fields. De forma automática uh, uh, a subir 68% face a período do ano anterior. Internacionalmente, temos a Lazada, que é a plataforma número um no Sudeste Asiático, em termos digitais, a, a subir, a ter um, um crescimento de três dígitos, ok? Está aqui triple digits year over year, por isso três dígitos, um crescimento absolutamente extraordinário, mesmo o AliExpress, que nos serve, por exemplo, aqui em Portugal, também com bons crescimentos. Na parte do cloud computing, já vamos ver mais em detalhe também é, é subir bastante consideravelmente, para o ano fiscal de 2021 um crescimento de 50% é absolutamente extraordinário mesmo. Eles referem aqui que houve um cliente em particular que uh, saiu, de, deixou de ser seu cliente, <risos> deixou de ser cliente da Alibaba e era um cliente importante, mas, e isso impactou aqui ligeiramente o crescimento das receitas da cloud computing para o trimestre, mas se excluirmos esse cliente, mesmo assim, do o top 10, o, o, o top 10, não, não supera os 8% de todas as receitas, por isso parece-me que também aqui a empresa está bem diversificada. A empresa recomprou 1.7 milhões das American Depository Shares, ou as ações que são transacionadas do outro lado, não é? no, no, nos mercados americanos, lembrar que cada cada ação que está na New York Stock Exchange equivale a oito ações das uh, ordinárias ou das ações comuns uh, na China, OK? Em Hong Kong, por isso uma ADS equivale a oito ações ordinárias. Aqui os fluxos de caixa também bons, a subir 32%, o free cash flow a subir 32% para o ano fiscal 2021, em termos trimestrais, quando só se compara para este trimestre, houve uma saída de free cash flow que ainda assim é inferior àquilo que foi reportado para o ano anterior. Por isso, bons números no geral, Uh, aqui mais um detalhe sobre uh, as adições ano após ano, ou trimestre após trimestre, em termos de consumidores ativos anualmente e de consumidores ou de utilizadores ativos numa base mensal no mobile, no nosso telemóvel, e por isso os números sempre, sempre, sempre a crescer. Vamos aqui então à apresentação bonita <risos> da empresa, que okay? é bonita, e um, vemos o quê? Vemos que o, novos recordes para a empresa, mais de 1 bilhão de consumidores ativos anualmente, em que 891 milhões são só na China, okay, 891 milhões de plataformas como a Yoku, Fresh, Freshipo, Elmit, well, Imao, Taobao, etc. 240 milhões em termos internacionais com a Lazada, AliExpress e outros a representar aqui um, um crescimento extraordinário para a empresa. Aqui uma outra forma de apresentar os resultados, para mim mais bonito, mais fácil de, de ver as coisas, utilizadores de ativos mensalmente mobile, 925 milhões, lembrar que a Amazon tem 120, 150 milhões, okay, 150.6 milhões de utilizadores mobile, por isso o número da Alibaba aqui supera largamente, e consumidor de ativos anuais, 811 milhões, como já vimos, receitas a subir 64% face ao mesmo trimestre do ano anterior e numa base anual a subir 41%. Ok? Claro que houve um prejuízo para o trimestre um, em termos operacionais por causa de uma multa aplicada no valor de 2.78 bilhões de dólares ou 18 bilhões de renminbi, mas são multas que sinceramente... <risos> é, são um, é um evento único, isolado no tempo. Repara, em 2018, julho de 2018, a Google teve uma multa de 5 bilhões, o Facebook em 2019 também teve outra multa de 5 bilhões, a Apple foi obrigada a pagar 15 bilhões à Europa em 2018 também, embora tenha a ver com taxas que não tinham sido pagas e não propriamente com multas deste género. De qualquer das formas, se eu for ver aqui desde julho de 2018 o que é que aconteceu à Google, uh, efetivamente nos primeiros meses quando a multa se fez sentir nos resultados da empresa, a ação caiu, cerca de 15 a 16%, mas a longo prazo, ou a médio prazo, digamos assim, passar três anos 77% acima, já contando com as quedas durante a crise pandémica, este bear market que foi muito rápido, fevereiro a março de 2020. O mesmo se pode ver com o Facebook, nós fomos aqui cinco anos, vemos desde 2018 quando houve multas atrás de multas e muitos escândalos associados, a empresa cai cerca de 30 e tal por cento em bolsa, 34 por cento, mais uma queda aqui no início de 2020 e mesmo assim ao longo dos últimos dois três anos 67 por cento acima. Vamos ver a Apple, mesma situação, mesmo tendo que pagar multas ou taxas que não tinha pago anteriormente, repara, mesmo com quedas temporárias de alguns meses, que podem levar as ações a cair cerca de 30%, crescimento de 126% durante esse período de dois anos e meio, três anos. Mesmo nos últimos cinco anos, um crescimento de 454%. Ok? Absolutamente fenomenal. Isto só para te mostrar como. No curto prazo tudo pode acontecer às ações, os investidores ficam pessimistas por causa das multas aplicadas, mas não percebem que essas multas, sendo devidas, até melhoram as operações da empresa, porque acabam por aplicar melhores práticas em termos laborais. Ok? Continuamos aqui com o nosso relatório. Se não fosse essa multa, na verdade os, os lucros operacionais tinham sido positivos e tinha havido crescimento de qualquer das formas, quando consideramos numa base anual, mesmo assim o impacto é bem menor desta multa e o lucro líquido apresenta um crescimento para o ano fiscal de terminado em 31 de março de 2021. ok? Crescimento de 2% no lucro líquido, mesmo já considerando esta multa. Uma distribuição dos principais segmentos da empresa: 43%, uma fatia muito considerável, continua a ser ligada aqui aos marketplaces, com a Timal, Taubau, etc., aqui a representar uma. Grande fatia das receitas da empresa: 23% numa série de outros uh, comércios de retalho, como a, a Fresh Apple, Timal, Koala, AliExpress, Lazada, uh, Kinyal Logistics, o Alparto Logística, Alibaba, como já se conhece, e também aqui a Sun Art, ok? Cloud Computing agora a representar cerca de 8% por cento da empresa, 4% cento aqui nos mídias digitais e entretenimento é uma fatia menor e um por cento, claro, em certas iniciativas que a empresa tem vindo a investir, tal e qual como faz a Google e Amazon e outras empresas que tais. Quando olhamos para o crescimento das receitas em todos os segmentos, repara nestes números, são absolutamente extraordinários, crescimentos de dois dígitos, tanto no retalho... Uh, tanto no retalho, como na, no, no retalho internacional, como no retalho nacional, como na parte logística, como na parte de consumo local, como na parte da cloud, tudo a crescer a dois dígitos, com uh, o segmento de logística a, a duplicar, o valor okay, a crescer 101%, é absolutamente extraordinário. Receitas totais a crescer a 64%, mas se excluirmos esta Sanart. Ainda assim 40%. O que é que é esta? Sunart é uma empresa que a Alibaba adquiriu que é ligada ao retalho físico. Eu acho que aqui a Alibaba está agora a investir um pouco mais na parte de, do retalho físico e isso vai implicar maiores custos para a empresa, ok? Vai, vai implicar maior CAPEX, ou seja, capital despendido para o crescimento da empresa, de qualquer forma é isto de de supermercados, ok? Ou hipermercados também, muitas vezes, e este é o resultado da, da, das ações desde que entraram em bolsa em 2011. Um resultado muito negativo, sem dúvida, e que mesmo nos meses mais recentes, já desde junho, a cair 55% em bolsa. Okay? Qualquer das formas, uh, certamente que a Alibaba investiu nesta empresa não olhando para o preço da, da ação, mas sim para o potencial que o negócio pode trazer para o crescimento da empresa como um todo. Okay? Qualquer das formas, uma base anual de crescimento de dois dígitos em todos os segmentos, uma vez mais vê-se aqui. Mais uma forma de ver que o crescimento no comércio, no núcleo do comércio, core commerce, 42%, já o ano passado tinha crescido 35%, parte de cloud computing, 50% este ano, o ano passado a crescer 62%, por isso, no total, este ano, as receitas a crescer 41%, Ramimbi para os 717 mil milhões, e um, uh, o ano passado, 35%. Crescimentos absolutamente extraordinários podes depois ver aqui por segmento no core commerce a crescer 72% face ao ano anterior, ok, absolutamente extraordinário, isto numa base trimestral, se olharmos uma base anual 42%, ainda assim números absolutamente extraordinários. A cloud também a crescer bastante, impactada aqui pela perda de um potencial cliente que uh, eles dizem aqui que era considerável. Ainda então, assim, o top 10 representa cerca de 8% do total das receitas da Cloud e quando vamos a ver quais são os principais clientes da Cloud conseguimos encontrar muito, um, uma carteira diversificada de clientes e alguns nomes até conhecidos da nossa parte, como a Casio, dos Relógios, Universidades, K okay, University of Western Australia, Coisas ligadas à blockchain, por isso, eu, eu estou sempre a dizer, eu não invisto em criptomoedas, mas estou exposto à tecnologia que está por trás das criptomoedas, por isso sim, eu estou bullish para a blockchain, ok? Sou, estou otimista para o futuro da blockchain. Duolingo, para aprendermos a falar outras línguas. Align Technology para os aparelhos transparentes, Alipay, dos pagamentos online, dos pagamentos digitais, temos também a Razer com produtos, quem é gamer conhece bem os produtos da Razer, são os melhores do mercado, é o corte inglês temos aqui em Portugal, ok? Lazada, embora pertença à Alibaba, Ford dos automóveis, Shiseido também está cá, Intercontinental Hotel Groups, por isso uma cadeia de hotéis de luxo, está cá também. A ESRI que talvez não conheças, mas é absolutamente extraordinário, tem um software absolutamente extraordinário para a produção de mapas. Mapas bonitos como estes aqui, que eu tinha vindo a desenvolver ao longo do doutoramento. Ok, plataformas da SRI permitem fazer mapas absolutamente extraordinários destes. Que... E depois, claro, por fim, Kainiao e Timal também pertencem à Alibaba. Por isso, uma carteira muito diversificada de clientes na parte de Cloud Computing da Alibaba. E por fim, o segmento do, dos mídias digitais e entretenimentos, mesmo este subiu 12% num ano atípico em que Alibaba Pictures, tal e qual como outras cadeias de cinema, tinham sido altamente impactadas por o que nós já conhecemos, não é verdade? A empresa tem atualmente dinheiro e equivalentes do dinheiro, cerca de 72 bilhões de dólares, o que representa 12% da capitalização bolsista, mais ou menos, depende do dia em que também estás a ver este vídeo, mas é justamente extraordinário, é uma empresa que tem um balanço financeiro sólido, muito conservador, muito bom e ainda assim continua a crescer como vimos até agora. Free cash flow também para o trimestre com outflows, ou seja, com saídas consideráveis, ainda assim bem menores do que no ano anterior, mas quando consideradas numa base anual para o ano fiscal terminado em 31 de março de 2021, nós vemos um aumento do free cash flow. A empresa tem neste momento 172 bilhões de renminbi de cash flow, de free cash flow, ou os 26.3 bilhões de free cash flow em termos de dólares. O que lembra-te é a capitalização o bolsista da empresa está em cerca de 560 bilhões, cerca de 5% de market cap em free cash flow. Por isso, temos uma empresa cotada em bolsa desde 19 de setembro de 2014 na New York Stock Exchange, com os seus ADRs, embora, claro, houve sempre momentos de grandes quedas, as ações são voláteis, estou sempre a dizer isto às pessoas, 44% de queda entre novembro de 2014 e outubro de 2015, por isso durante um ano quedas significativas, depois um período de crescimento ótimo, boom, 224% nos próximos três anos, quedas aqui, claro, mais um período no fim de 2018, 31%, mais ou menos, mais uma queda de 23% em 2019, mais outra queda durante o Corona Crash, 20%, e agora mais recentemente com umas quedas expressivas de... 34%. No entanto, quando vemos as métricas da empresa, isto é absolutamente extraordinário, este é o crescimento das receitas trimestre, pós-trimestre da empresa há para ver a tendência de crescimento, um crescimento anual das receitas de cerca de 35,26% e ainda assim repara na performance das ações no curto prazo. É o que eu estou sempre a dizer às pessoas, no curto prazo tudo pode acontecer, as ações oscilam para cima e para baixo consoante o sentimento dos investidores, mas na verdade os fundamentais da empresa não se alteraram, as receitas continuam na sua tendência ascendente, o lucro líquido uma tendência semelhante, claro, anos mais fortes, anos mais fracos, mas no geral tendência crescente, balanços imaculados com eh, eh, dinheiro, cash e, e investimentos de curto prazo, por isso que são facilmente convertíveis em cash, também com uma tendência de crescimento, ativos a crescer também a bom ritmo, claro está que também os, os passivos estão a crescer a bom ritmo, ainda assim quando comparas os ativos totais face aos passivos tens mais do dobro ou tens quase o triplo, ok? Dinheiro gerado pelas operações também a aumentar ano após ano, trimestre após trimestre, agora impactado por esta multa temporária, mas ainda assim, quando nós vamos a ver os múltiplos de valorização, a empresa nunca esteve tão barata, ok? Nunca esteve tão barata como atualmente, repara nisto, preço face às vendas, se quiseres olhar para o preço face às vendas por esta ser uma empresa de crescimento, 6 vezes nos últimos 12 meses ou 4.3 vezes para os próximos 12 meses, o valor mais baixo da história da empresa quer seja nos últimos 12 meses nesta linha ou quer seja para os próximos 12 meses nesta linha. 4 vezes é ridiculamente baixo para uma empresa que cresce a dois dígitos desta forma que está alocada aos setores de maior crescimento para o futuro. Cloud, computing, comércio online, etc., etc. Por isso, aqui mesmo que vejas uma, algo mais conservador ponto de vista, price to earnings, preço face aos lucros, uh, 24,8% para os últimos 12 meses, teve mais barato em março de 2020, é verdade, mas de resto são dos valores mais baixos, tirando talvez também março de 2016, mas para os próximos 12 meses, ou seja, face às perspectivas de crescimento dos lucros para os próximos 12 meses, temos o valor mais baixo da história da empresa, price to earnings de 20.8 vezes, face aqui à média que deveria estar... Uh, mais perto dos 30, ok? Isto para uma empresa que tem retornos fantásticos, absolutamente extraordinários, quero olhos para qualquer um dos três R's. Uh, já agora falei anteriormente são uns R's aqui, vou deixar aqui, ok. Margens absolutamente extraordinárias, a empresa é extraordinária em todos os níveis, e como deu para ver. Estamos em mínimos em termos de múltiplos de valorização, a empresa nunca esteve tão barata face às perspectivas de crescimento, eu acho isto surreal, eu já achava surreal as quedas em dezembro de 2020, a empresa está a sofrer desde o verão de 2020, por várias situações. Primeiro, foi porque a oferta pública inicial do braço financeiro da Alibaba ante-grupo foi cancelada e ia ser a maior IPO, a maior oferta pública inicial de sempre foi cancelado, isso começou a gerar sentimentos negativos. Depois vieram acusações de práticas eh, monopolistas, veio agora a multa, eh, vieram na altura notícias que não se sabia onde é que andaria Jack Ma, e por isso o governo tinha lhe eh, tinha tirado <risos> de, deste mundo, ok? E por isso são notícias atrás notícias atrás notícias que estão a impactar negativamente a ação no curto prazo e este sentimento de grande incerteza por parte da comunidade de investidores, oferece-nos a nós, investidores em valor, investidores que procuram negócios absolutamente extraordinários a preços sensatos, oferece grandes, grandes oportunidades, ok? Agora de qualquer das formas tens que fazer a tua avaliação. Esta é a minha avaliação, esta é a minha análise. Não deves encará-la como uma recomendação de compra, venda ou manutenção dos títulos. Deves sim encarar apenas e só como um conteúdo educacional. Foi esse o objetivo desta análise e espero que tenha acrescentado bastante para a tua tese de investimento. De okay? qualquer das formas, lembra-te, faz a tua própria análise antes de investir um euro que seja, onde quer que seja. ok? Mas agora gostaria de saber muito a tua opinião sobre a Alibaba. Diz-me aqui embaixo nos comentários o que é que achas desta empresa, o que é que achas desta situação toda que está a acontecer com a Alibaba, que eu gostaria muito de saber. Ok? Muito obrigado, sauções lucrativas. Tchau, tchau.